Olá sejam todos muito bem-vindos Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe do Brasil né gente quero te mostrar uma cobertura nesse edifício maravilhoso cobertura nova duplex nunca foi usada mobiliada decorada comecei o vídeo aqui na frente só para te mostrar olha o detalhe que a gente tem aqui gente ó na fachada pedras pedras de verdade gente colocadas aqui. Fazendo com que o layout aqui da fachada ganhe essa sintonia de, vamos dizer assim, exuberância, né? Olha que lindo, a gente vai ver aquele apartamento lá. Vocês estão prontos para conhecer comigo? Esse é um empreendimento terraço, ele está localizado em Gramado, na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. E ele está a 1,9 quilômetros da rua Coberto de Gramado. Vamos lá conhecer? Vem comigo então, chega aí! aqui então o hall de entrada aqui do empreendimento terraza e eu quero te mostrar aqui eu até fiz questão de entrar pelo hall e te mostrar aqui que o edifício além de ter um hall de entrada lindo maravilhoso olha só isso gente diferente né além de ter esse hall de entrada maravilhoso ele tem um bicicletário você vai dizer ah, bicicletário vários condomínios tem né Diego mas eles têm também gente bicicletas do condomínio para os moradores Fala gente, sejam bem-vindos então à sua cobertura na Serra Gaúcha, em Gramado Gente, olha só, acabei de entrar aqui no apartamento E eu quero te mostrar ele detalhe por detalhe É um apartamento praticamente exclusivo, diferenciado Não tem hoje um móvel com essa vista Com tudo que eu vou te mostrar aqui É uma cobertura duplex A entrada dela aqui dá diretamente aqui na cozinha, gente Aqui a gente tem um balcão americano Tá, gente? Aqui estofados de couro, inclusive as cadeiras da mesa ali são de couro, eu vou te mostrar. Cozinha do imóvel aqui, prontinha, toda em granito. A torneira, aquela torneira maravilhosa, estilo cantor casal Você tira aqui ó e sai cantando, hein? Fala a música aí que nós vamos cantar um dia desse. <risos> torneira monocomando, água quente e fria. Gente, um apartamento diferente, tá? É uma cobertura diferente, é uma cobertura que nunca foi usada, novinha. Aqui tá a churrasqueira, gente, ó. Deixei até iluminada para você se iluminar aqui e ligar pro corretor e vir ver esse imóvel. Olha que legal, gente, ó. Aqui a gente tem, olha só, the kitchen is off dancing. Traduz pra mim aqui. <risos> olha só, aqui a nossa área de serviço. Prontinha, equipada, falta só a máquina de lavar, temos o armário aqui, gente, ó, você tá guardando suas coisas. Uh, e eu quero te mostrar, gente, aqui, essa cobertura, que ela tá um pouco já uh, no mercado, um pouco de tempo à venda, uh, e ela tá com uma condição especial e talvez você pode ser o mais novo proprietário desse imóvel. Exaustor, fogão cooktop, forno, tudo aqui prontinho, o micro tá do outro lado aqui, gente, ó, micro aqui do lado... Vamos então começar a conhecer mais de perto esse imóvel. Aqui é a sala de jantar, temos um lustre aqui estilo infinito, ó. olha que lindo. As cadeiras de couro, gente, olha só, bem diferente, né? Cadeiras a couro. Aqui a gente tem um revestimento, tá gente, de pedra. Essa aqui é uma macaxambu, se não me engano é um macaxambu. Lindo esse revestimento aqui. Aqui nós temos um aparador, aqui uma estante, né, com os livros. Nós temos aqui o baú da felicidade, aqui gente, ó, você abre ali e encontra muitas coisas secretas. <risos> Mas primeiro você tem que comprar o imóvel, né? <risos> ai, ai, tô brincando, gente. Ó, aqui é o banheiro social, tá gente? É um banheiro social aqui embaixo, tá? Aqui então a parte da cuba, sobre cuba, com espelho redondo, deixa as pessoas redondinhas também. Aqui a gente tem um box, a gás aqui, já prontinho com vidro. Aqui nós temos um dormitório térreo, gente, né? Aquela famosa suíte do vovô, né? Da vovó. Então, tá aqui o dormitório deles, tá tudo aqui. Temos uma bela vista aqui pro vale, eu vou te mostrar, vem cá comigo. Aliás, eu não falei, tá? Esse apartamento tem 108 metros, uma bela cobertura, uma bela planta, sensacional essa planta aqui. Com 110 metros você consegue fazer um belo apartamento. E agora chegamos aqui, então, no living do imóvel. Olha que bonito esse quadro, gente. Proprietário que nem na praia. Esqueceu de botar o preguinho ali, então o quadro ficou <risos> aqui no paradouro, né? Não, tô brincando, gente, mas é bem diferenciado mesmo. A decoração daqui da praia é diferente, né? Então vale a pena você ter o imóvel na praia e ter na serra também, né? Quando tá frio, você vem pra gramado. Quando tá quente, você vai pra praia. O que, que você acha? Gostou da ideia? Lareira, a lenha aqui. Aqui nós temos um painel todo revestido, madeira, linda essa madeira, nem me deve, nem sei que madeira é essa, meu, gente. Se você souber, fala pra mim. Dois quadros, sofá aqui dois lugares, aqui duas poltronas, televisão. Vou fazer um baseado em fatos reais aqui, ó. Sentei no sofá aqui, gente. É bom descansar trabalhando, né? Quer dizer, trabalhar descansado. <risos> ai, ai, ai. Olha só, gente, essa vista que você tem na TV sentado. E aqui, meu cara, olha só que vista sensacional que você tem do Vale aqui. Aqui na frente, tá, gente? É o condomínio Bosques, tá? A gente tá a 1,9 quilômetro da rua coberta de gramado. Praticamente muito perto de carro. Vou botar sem, sem movimento, você leva 10 minutos. Nem isso, nem isso, eu acho. Linda essa vista aqui, né? Aqui, gente, pra você ter uma ideia, tá? Aqui é oeste, tá? O, a posição solar... Do apartamento é leste e oeste, então tem sol da manhã e sol da tarde, muito boa. Essa posição, vamos lá em cima. Agora eu quero te mostrar as outras duas suítes desse belo imóvel, esse imóvel diferenciado, né? Vamos dizer assim, aqui que está trazendo para você em primeira mão. Vamos lá, então. Olha só: a escada aqui é madeira, madeira nobre, tá? Pode ficar tranquilo que cupim aqui é bem difícil um parador aqui um um espelho né aquele no chão sem preguinho aqui a gente tem você sabe o nome disso aqui eu não sei eu sei que se bota vela ali dentro né pode ser que as velas eletrônicas esqueci o nome é bonito e serve mais para jardim não sei porque que eu colocar aí aqui um espelho deixa as pessoas um pouquinho mais gordinha também e aqui gente ó nós temos um dormitório de frente, que ele não foi mobiliado que nem o de baixo. Aí o proprietário que comprar faz do seu jeito, do seu gosto, porque esse aqui tem que ser caprichado, porque olha a vista. Linda, né? Ali tem um lago, de vista pro lago do condomínio Bosques aqui. Aqui também tem condomínio Bosques e também tem lago, tu vê, né? O pessoal sabe que é bom, né? <risos> ó, aqui, aqui é o banheiro dessa primeira suíte. E a suíte principal, ela está aqui, ó. deixa eu te mostrar. Ela está aqui. bem vindo então à sua suíte principal aqui em Gramado. Uma cama de casal maravilhosa, novinha, cheirosa. E o ventinho está entrando aqui, gente. E a paz, tranquilidade sensacional. Cabeceira estofada. Papel de parede. Olha o lustre aqui, gente, ó. Lindo esse lustre. Até tá desligado. Aqui ele tá ligado. Vamos ver se a gente acerta aqui. Não acertei. Acho que é lá que liga. Aqui a gente tem um painel do televisor. Uma televisão pronta. Um lustre aqui. Bem bonito. É de cristal, acho, gente. É de cristal. Aqui, gente, a gente tem um terraço. Olha que legal isso aqui, meu caro. E esse terraço é maravilhoso. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Por quê, tá? Você pode estar sentando aqui, tá lendo um livro, você pode estar tomando chimarrão, colocar até uma rede aqui, é privativo. Olha só, privativo. É o último andar. Só esse apartamento tem isso aqui, tá? E ideal também pra você, né? Esposa, que gosta de secar roupa na rua, então pode pendurar a calcinha, cueca, que ninguém vai ver aqui. Ai, ai, tô brincando. A gente tem que... Tem que brincar, né, gente? Tem que ser feliz, né, gente? Aqui é o banheiro da suíte, gente, olha só. Prontinho, cuba sobre cuba, travertino aqui, um espelhão maravilhoso, chuveiro a gás também, gente, chuveiro aquele estilo cascata, rebaixamento em gesso, gente, um apartamento diferente, Tá? um Bem diferente esse apartamento. Uma cobertura duplex na Serra Gaúcha. A consultora é boa de negociação. Ela estuda a proposta. Está com excelente preço. Vale a pena você entrar em contato. Aliás, você já pode levar quatro baús da felicidade junto aqui. tá na decoração. E ela estuda receber imóvel de menor valor. Aqui o guarda-roupa para você ver. Estuda receber carro no negócio também. E estuda parcelamento. Se você gostou desse vídeo. Te peço que deixe um like, se inscreva no canal. E quero te agradecer esse vídeo até o final. Muito obrigado de coração. Deus abençoe você e sua família. Bastante saúde, felicidade, bastante paz, sucesso. E até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Tchau.